Né? E aí, hoje, então a gente quer reviver juntos nossas histórias, trazer a lembrança, nos dar esperança. Então, essa noite ah, aí uhum. que a gente quer, uhum. quer fazer, e estamos só começando. Esse aqui é do álbum em casamento nosso, também que, que bom, Karina! Obrigada! Oi, a velas! Uhul! Muito bem! Muito Sempre namorados! Só a gente vendo isso? Sim. Já ontem já estava emocionado, e também lembrando assim que muitas coisas boas na né, Renova que a gente realmente viveu, foi assim que quando conhecemos a igreja. É. Dá pra ver? Tô vendo. Eu tava grávida de Mariana. Hum. Ah, eu lembro dessa. Outra que é uma reunião de casais aí no local. Parabéns a cada casal que está aqui. Eu, Lívia, como igreja também nós acreditamos que juntos nós crescemos melhor. Aí continuando o versículo aqui de Eclesiastes, fala assim. Melhor é serem dois do que um. Particularmente, eu sou, dou graças a Deus que eu não estou sozinho. Porque um grande sonho que eu tinha quando eu era solteiro, era casar, achar alguém que pudesse casar. Graças a Deus, aconteceu. Né? Questão de do trabalho, um dá apoio ao outro para a questão de, de recursos financeiros, de vocês se ajudar e os dois estarem juntos, companheirismo, dormirem juntos e três cordas. Ou seja, somos dois, mas no finalzinho desse versículo ele fala de três. E nós, como é um versículo na Bíblia, nós não temos dúvida que esse três aí se refere a Deus, se refere à vida espiritual, ou seja... Além da gente ter todos esses relacionamentos, esses momentos de viagens, de casamento, de coisas, isso, de, de aquilo, muita coisa que a gente está construindo, trazer Deus e trazer espiritualidade para o nosso relacionamento é uma boa escolha. E aí no casamento isso também se aplica, a gente passa por situações que às vezes não se explica e aí a espiritualidade Deus essa hora ajuda muito, muito, muito a gente. Então os cordão de três cordas é uma benção ali ó e eles estão vestidos temáticos de vermelhos também a mesa também olha o coraçãozinho ali também ali ó, brilhando ali isso é ligar muito bem aí no meu dia a dia eu disse eu acho que seria interessante se fizesse um papo legal com os casais nos ajudando nessa comunicação todo mundo sabe que é um desafio para os casais diariamente né melhorar é, a comunicação entre si né então se a gente tem uma boa comunicação entre um e o outro, o Senhor nos abençoa, tudo vai na paz então, mano, a gente tem aqui ó, perto do alvo de casamento, tem perto aqui de uma deliciosa sobremesa tem aqui, ah, perto tá da aí é. então vamos pegar a sobremesa aqui ok a pergunta então é essa aqui ó. um lugar para vocês viajarem juntos vocês dois respondem com o áudio, mas os demais casais podem digitar. não, o que queria muito ir para a Argentina, assim, algo só nós dois, né? Lago perto dos talheres. Os talheres, os talheres. Um super poder para tornar seu casamento mais interessante. Se você tivesse um superpoder, o que seria? O primeiro encontro de vocês. Tchan, tchan, tchan. Toda família perfeita é imperfeita. <risos> esse, esse, esse, esse, é. esse. É isso. Três coisas que vocês gostam de fazer juntos. Eita. Cada casal vai fazer declaração um para o outro aqui. Que não Verdade. consegue acordar sem dar o um abraço. Dizer não. que me ama. Exatamente. Eu te amo, viu? Amém. Obrigada por tudo que a gente vive. Tá bom? Uhul! Uhul! Sempre namorado! Eu te amo muito, viu? E quero ser muito feliz com você. Né? Eu sou muito grata ao Senhor por ter me dado você e por você ser esse paisão e esse maridão maravilhoso. Eu serei fiel para você, cuidarei de você e te amo. Ah, Amém. Hum, hum. Eu te honro, sou fiel, sou grata a Deus por ter me dado você, ser é meu marido, ser é um maravilhoso pai. Eu te amo de coração. Obrigada por Amém. tudo. É, fomos parceiros e fomos companheiros. Tá? Te amo, coisa linda! Ei, ei. Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. E é isso que você é pra mim. Que lindo, a emoção Isso mesmo Você é a mulher da minha vida Uhul. Não tem muito o que dizer da minha É a única pessoa que você é a profissional e, Enfim, é o meu amor É o oh, oh, meu amor Muito lindo Meu amor sem dúvida, você foi a melhor coisa que o Senhor fez na minha vida. Amém. Eu agradeço, por todo esse tempo que a gente está junto e por todo esse tempo. Nós amadurecemos, nós, nós crescemos em vida, por pessoa, por conta justamente dessa relação. Né? Foi, começamos jovens e hoje estamos vivendo o melhor momento de sair da sua vida. Amém. Hoje eu posso dizer que, no nosso, nosso trajetório, eu só tenho memórias boas. Eu consigo trazer a memória só aquilo que me traz esperança. E estou muito, muito grato ao Senhor. E... Eu quero agradecer a presença, foi muito bom estar com vocês. E reforçar o convite para o nosso encontro semanal, que acontece todas as semanas. No momento, está sendo apenas de forma online. Né? Então, a gente na reunião fala sobre perdão, fala sobre paciência. E a gente vai se ajudando mutuamente com as experiências um dos outros, né? se fortalecendo e buscando ter uma comunhão com o Senhor fortalecida e também com os casais que formam a igreja também. Nós todos casados, mas como o tema da reunião diz, sempre namorados, né? é bom reavivar essa chama de do início do relacionamento, né? daquele carinho a mais e tal. E que tal amanhã a gente passar um dia sem reclamar? <risos> Continua nos juntando, senhor, com às vezes nossas dis discussões, às vezes alguma situação que ocorra. Jesus, que a tua presença seja sempre constante na nossa casa. Sim. Que seja sempre o um motivo de nos juntar e orar. A ti. Amém. Então queremos reforçar aí o que Manu e Mel falou, né? Agradecer a presença de cada casal. Deixa eu tirar foto é, de vocês. Preparados? Todo mundo rindo aí, isso. Tchau, tchau. Três, dois, um. Ei!